Olá meus amigos do canal do Cícero e da Madalena Nós estamos passando aqui hoje E parando na beira da rodovia que liga a cidade de Caldas a Santa Rita de Caldas E a gente sempre passa por aqui E nós nunca paramos para fazer uma pequena matéria desse lugar Está sendo... Totalmente revitalizado o lugar, é uma gruta que tem aqui nesse pequeno lugarzinho na beira da estrada e eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que está sendo feito, muito bem caprichado, tem um senhorzinho ali trabalhando, montando um fusca que vai ficar aqui como uma exposição. E hoje está chovendo um pouquinho, mas mesmo assim eu quero fazer essa matéria para vocês. Uma pequena plaquinha escrita aqui, a esperança fortaleça a nossa fé. Aí tem um caminhozinho muito bem arrumadinho. Aqui também tem outro lugarzinho aqui, outra plaquinha, Santa Rita, discípula de Jesus. E por aí vai, pode ver que cada plaquinha dessa, Deus te abençoe e te dê a paz. Conduz aquela pequena gruta que eu vou mostrar para vocês ali. Feliz quem confia no Senhor. Essa plaquinha aqui tá dizendo. E aqui colocaram bancos, limparam, fizeram uma escada. Isso aqui já tem muito tempo. Essa escada que eu tô subindo aqui tem muito tempo. E aqui fica a, a, a gruta, né? Com a estátua a imagem de santa rita e aqueles que desejam colaborar com alguma coisa pode colocar aqui ou pode colocar na oferta que eles têm aqui a pessoa pode colocar uma ajuda para a manutenção com certeza desse lugar e aqui tem as é, as famílias né no caso aqui a família tibério agradece a graça recebida é em maio de 81, 22 de maio de 81, aqui em cima tem mais uma outra outra agradecimento de 74, uma senhora chamada Amélia C. Perondi, aqui também tem outro, mais uma agradecendo a graça recebida, ali tem mais duas e por aí vai, conforme vão recebendo as graças vão colocando é, as placas de agradecimento. São tão caprichosos, gente, que tem até um gelzinho aqui, ó. uma na é um, um gel antisséptico, por conta do coronavírus. Aí eles fizeram atrás da gruta, aí em cima da gruta, uma plantação muito bem feita. Vários, é, várias qualidades de flores tem aqui em volta. Tem água aqui da serra, olha que belezinha. Olha que bom. Água da Serra, fresquinha. ó. Imagina no calor, que delícia que não deve ser isso. Hoje está fresco, né? não está frio, está fresco. E eles então deram um talento, como a gente fala, nessa gruta de Santa Rita. Ali em cima tem uma placa indicativa, Gruta de Santa Rita. Aqui está a estátua, como eu já mostrei para vocês, a gruta em si. E vou continuar mostrando que eles fizeram, fizeram até ninho ali, ó, tem até ninho para canarinho, né? E agora eu vou descendo, como eu disse para vocês na beira da pista, eu sempre passava aqui, mas eu nunca parei com a Madalena para fazer uma matéria por conta da pressa, mas hoje eu falei, não, hoje eu vou tirar essa pressa, que às vezes não leva nada, e vou parar lá e vou fazer uma matéria daquele lugar. E aqui estou eu fazendo essa matéria Para vocês que um dia vão passar por aqui Vão se lembrar Fizeram até um boneco de madeira Olha que inteligência e que simplicidade Pegaram várias bolachas de madeira E fizeram aqui Com muita criatividade Um pequeno boneco Olha que lugar lindo que fizeram aqui Tem umas árvores Perto de uma mata Plantaram umas flores lindas beijinho, ficou muito lindo, se Cícero está ali em cima, aqui é chamada Gruta de Santa Rita, tem uns, um playground lounge aqui, para quem gosta de vir aqui, ó, muito bonito, trazer criança, Muito bonito. Hoje está um dia chuvoso. Mas está um dia bonito. É na beira da rodovia, como o Cícero já mencionou. Olha, gente, nosso carro está aqui. Parece que está começando a pingar. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. O senhor está reformando para ficar aí de enfeite? O senhor está reformando para ficar de enfeite? Vou plantar a flor dele. Ah, é? Nossa, vai ficar bonito, hein? Vai ficar assim. Que coisa, nunca, nunca pensei nisso. É, eu pintei ele. E vai ficar bonito, hein? vai plantar flor aqui? Tudo? É ah, cheio de terra Entendi então, Vou fechar ele por baixo cheio de terra Entendi, nossa, vai ficar muito bom Vai ficar bom Mas de outra vez que passa aqui, eu quero filmar de novo então, Como que é o nome do senhor? É Norival Norival? Isso. Ah, prazer, senhor Norival, meu nome é Madalena ah, Prazer mesmo Ele é meu esposo, Cícero ah, Você mora onde? Limeira. Ah, Limeira? É. O ah, senhor conhece lá? Limeira, Conhece. Eu tenho hum. parente boa né? lá. É? é? Ah, que legal. Que bairro lá? Não sei. Não sabe? Isso aí que é muito grande. Ah, lá é... lá é grande? É. É que às vezes o bairro assim, falando às vezes a gente até conhece, né, mas é, é muito grande, até é difícil de saber. Então, não <risos> sabe onde é. Hum. Ficar à tá bom, obrigada. E aqui tem uma, aqui com uma. Essa água aqui é de mina, é, de é? Ah, sim. Olha aqui, a gente, a água fica descendo aqui. Porque a água é de mina, ó. olha que delícia! Ó, geladinha, uma delícia. Eu vou tomar água, não dá para filmar porque vou filmar a torneira que a água potável enquanto eu bebo água. Ai, ah, delícia Delícia mesmo, tem umas flores lindas Aqui, ó Muito bom E as plantinhas vão agradecer A Deus pela chuva, viu Porque chuvinha Muito boa Tem mesa, ó. tem até resto de comida ali Com certeza o pessoal vem no final de semana Pra É Como é que fala? É rezar aqui, né? e fazem as suas devoções e para aqui para comer aqui, ó ai tá dando uns pinos gelados gente tá debaixo da árvore aqui dando uns pinos bem geladinho olha que coisa linda plantado na carriola como vocês ouviram lá dentro do Fusco ele está trabalhando para plantar flores muito chique, é uma ideia bonita mesmo. Aqui tem um boneco de madeira que, que tá. Como que fala? É um boneco de madeira, feito em madeira, porém idealizando um boneco de gelo. Olha aqui os pneus com um beijinho dentro muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha o Cícero ali, Cada um tem a sua forma de pensar, de Ele tem é, acho que é hortênsia, né? Hortênsia, Margarida, beijinhos, dálias, aquele veludo e muitas outras. E eu vou parar aqui, ó. Vou parar minha gravação aqui nessa flor aqui. E daí o Cícero continua. E ali tem alguma coisa de monjole. Que eu tô vendo uma placa. Olha aqui. Mais uma torneira. Né? E tem alguma coisa ali. Que eu não tô vendo onde é que aqui. Ah, aqui uma mesa com alguns bancos. E ali tem uma placa escrita Monjoleiro. E agora eu fiquei curioso. Se é monjoleiro, se não tem monjole, vai ter. Tem um caminhozinho aqui. Tem um caminho aqui, ó, monjoleiro. Mas por enquanto não tem ainda. Bom, pelo menos eu não tô vendo o monjole. monjoleiro. Mostra pra lá, mas pra lá por enquanto não tem nada. Eles vão com certeza fazer... É... O um monjole, que vai ser muito bom, porque... Vem água da serra, né? E eles vão, com certeza, vão, vão canalizar essa água. E vai ficar batendo no monjol aí 24 horas. E o lugar é muito agradável, muito bonito. Florido, como eu disse para vocês aí. Ó, várias qualidades de flores que estão plantando ah, que Beleza, gente. Olha que coisa mais bonita. E o povo brasileiro é um povo muito religioso. Olha aqui. Então cada um tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir quanto à religião. E aqui nesse caso é a Igreja Católica Apostólica Romana que faz com que as pessoas tenham essa conduta. Eu estou vendo aqui umas frutas, não estou entendendo que frutas são essas não. Ó, tá vendo? Não sei que fruta que é essa não, ó eu vou ver se aquele senhorzinho ali sabe. Qual é o nome dele? Bom dia! O senhor sabe qual é o nome dessa fruta aqui? É. você muita coisa me lembrar que... Mas ela é comestível? É comestível. Olha gente, ele está dizendo que é comestível. Tem uma, uma, uma, uma castanha? Uma foto aí da castanha, então uma manhã que você come ela. Ah é. é. Isso aí é lado parado, aqueles lados da. É um não é coco, é, mas não é bem assim da família do coco. Tá vendo? Eu é... esqueci o nome dela. É? Mas é bom por ela, dá pra mim ter uma noção. Tem mais no é chão. Se eu pegar uma bem amarela, bem.. Madurinha? Tem que quebrar com marvelo. Ah, entendi. É bom, né? Dá pra lavar ali, bem. Não é <coughs> É, Madalena. Foi o que ele falou. Quebrar com martelo, ó. Não, né? Quebrar com martelo, mesmo. Né? Oi? Quebrou só a casca de fora. É, só a casca, mano. Madalena tá mostrando essa daqui. Quebrou só a casca de fora. Mas dá pra tirar. Aqui tem bastante aqui dentro, ó. Tem um monte aqui dentro, ó. Ó. Pegar essas aqui. Quem sabe eu consigo tirar semente. Parece que algum animal deu uma ruída nessa daqui, ó. Tá vendo? Parece que deu uma ruída na casca. Tem outra aqui. Eu vou levar umas aqui. Quem sabe eu consigo tirar a semente, né? E a gente propaga isso. Aí. Quem sabe eu consigo tirar umas sementes daqui e fazer muda. Ah, é só como eles pensam nas coisas, gente. Que é a subida de cadeirante eu não tinha visto. E aqui ele tem um. Madalena já passou por aqui. Mas passar duas vezes não quer dizer nada. Está colocando um fusca. Eu só espero que as pessoas respeitem. Eu até vou pedir aqui. Que vocês respeitem o trabalho das pessoas. Porque o amor com o que eles estão fazendo aqui é muito grande. Se você passar aqui. Por favor não, não mexa. De forma nenhuma no que está sendo feito não, gente. Ajuda a conservar. Às vezes vocês mexem num negócio que não tem nada a ver, vocês podem carregar uma maldição. Então respeita. Ele está fazendo com muito carinho o trabalho dele aqui, ó. E vai ficando bom, vai ficando bonito na beira da estrada. Vai embelezando. Vocês param para descansar com a família. Será que vai ter alguma coisa de comer aqui futuramente? Uma lanchonete, alguma coisa assim? Não, né? Mas aí vocês param com a família, vem tomar uma água. Aí, ó. Vem tomar uma aguinha. Tá vendo? Pode ficar aberto aqui 24 horas que não tem problema. Aí tá marcado aqui água potável. Mas só que tem uma plaquinha aqui, ó. fechar após usar. Então tem problema assim Fecha. Olha que graça. Ó. Tá vendo? Aí vocês parem aqui pra descansar. Dá até pra tirar uma soneca aqui, viu? Dá pra encostar o carro ali, ó. Muito bem feito o trabalhinho deles, ó. uma casinha lá em cima para pássaro, né? eles estão pensando gente, estão pensando com carinho, tem balanço para criança, balanço para criança, fizeram até uma barca, uma barquinha, tem uma gangorra, aí a gangorrinha, E fizeram até uma barquinha, só que não está pronta ainda, filmei bem, uma carriola cheia de plantas, Ah, ele falou pra Madalena ali, ó Que tem que deixar aberta aquela torneira Não pode fechar, senão estoura os canos Ah Tá, eu, eu lavei minha mão aí Bom, gente É uma matéria curta Mas é uma matéria de... Até de utilidade pública, né? Porque vocês agora estão sabendo Que antes De Santa Rita Tem esse lugarzinho pra vocês Descansar com a família na viagem Meu amigo Bom trabalho, tudo de bom pro senhor. Felicidades, viu? E vamos pegar o nosso carro e vamos embora. Nós temos um trecho agora para seguir, mesmo na chuva, devagar a gente chega lá. Um abraço a todos vocês, fiquem na paz.